Olá, Mente Rica! Parabéns e sejam bem-vindos ao segundo dia do projeto Ativação da Prosperidade. E nesse exato momento, você está tendo acesso ao segundo conteúdo de Ativação da Prosperidade, que foram divididos em três partes e que serão liberadas posteriormente um conteúdo por dia, sempre no mesmo horário, às 8h30 da manhã, aqui neste grupo exclusivo de WhatsApp. Agora, vamos continuar da mesma forma do exemplo que foi mostrado ontem. Caso você não tenha feito o primeiro conteúdo, termine o primeiro, antes de prosseguir com essa segunda parte. Dinheiro é a causa de todos os problemas. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não! A falta de dinheiro é a causa de muitos, se não de todos os problemas. Isso sim é verdade. Veja agora a próxima crença. Dinheiro não traz felicidades. Saiba sua nova crença corrigida. Errado! O dinheiro é a ferramenta essencial que todos precisam, inclusive eu, para proporcionar muitas felicidades. Sim, eu tenho certeza que o dinheiro me traz felicidade. Vamos para a próxima crença. Dinheiro não compra saúde. Veja como fica essa crença corrigida. Errado! Ninguém compra saúde. Mas os melhores planos médicos e os melhores e mais saudáveis alimentos custam dinheiro. A seguir, a próxima crença. Dinheiro é a raiz de todos os males. A seguir, sua nova crença corrigida. Não, a falta de dinheiro é a raiz de muitos males. O dinheiro em si não faz nenhum mal para ninguém. Veja a seguir, a próxima crença. Dinheiro corrompe as pessoas. Saiba sua nova crença corrigida. Não! Dinheiro melhora as pessoas. Veja agora a próxima crença. Só consegue ficar rico quem é de família rica. Veja agora a sua nova crença corrigida. Errado! Na internet tem milhares de provas sobre milhares de pessoas de famílias pobres que ficaram ricas. Isso é normal. Vamos para a próxima crença. As pessoas ricas são desonestas. A seguir, sua nova crença corrigida. Não é verdade. Honestidade não tem a ver com riqueza ou pobreza, e sim com caráter. Veja a seguir a próxima crença. Ficar rico é uma questão de sorte. Saiba sua nova crença corrigida. Não, ficar rico é uma questão de determinação e foco. Vamos para a próxima crença. É melhor ser pobre honesto do que ser rico desonesto. A seguir, sua nova crença corrigida. Não, é melhor ser rico e honesto, e ponto final. Vamos para a próxima crença. Se eu tiver muito dinheiro, serei ganancioso. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não! Quanto mais dinheiro eu tenho, mais bondoso eu fico. Veja agora a próxima crença. Sou muito jovem para conseguir ser rico. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não existe idade para a riqueza. Vamos para a próxima crença. Sou muito velho para conseguir ser rico. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não existe idade para a riqueza. A seguir a próxima crença. Gente rica não é feliz. A seguir, sua nova crença corrigida. Não, as pessoas mais felizes são as pessoas ricas, por isso gosto da riqueza. Vamos para a próxima crença. Gente rica não dorme direito. Veja agora a sua nova crença corrigida. As pessoas ricas dormem nas melhores camas, em elares mais confortáveis e seguros. Portanto, quem não dorme direito é quem está devendo ou sofre de insônia. Vamos para a próxima crença. As pessoas ricas não são humildes. Veja como fica essa crença corrigida. Errado. As pessoas ricas são elegantes e humildade não tem a ver com dinheiro, e sim com caráter. Veja agora a próxima crença. Para ganhar dinheiro, é preciso enganar as pessoas. A seguir, sua nova crença corrigida. Errado! Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro honestamente. Vamos para a próxima crença. Não existe dinheiro o bastante para todo mundo. A seguir, sua nova crença corrigida. Errado! Existe dinheiro mais do que suficiente para todos. Veja a seguir a próxima crença. Eu não preciso mais do que o suficiente para viver. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não! Eu aceito todas as bênçãos que me forem alcançadas sem limites. A seguir a próxima crença. As pessoas ricas não entrarão no reino dos céus. Saiba a sua nova crença corrigida. Não! O reino dos céus são para todos os filhos de Deus. Independente de rico ou pobre. Veja agora a próxima crença. Segurança financeira vem de um emprego com amizades com a chefia. Saiba sua nova crença corrigida. Errado! Segurança financeira não tem nada a ver com amizades, e sim com um trabalho bem feito. Veja agora a próxima crença. Não é certo que eu ganhe mais do que meus pais. Saiba a sua nova crença corrigida. Não, meus pais sem ter orgulho de mim, do meu sucesso. Vamos para a próxima crença. Eu não sou muito bom com números e com finanças. Veja agora a sua nova crença corrigida. Errado! Eu conheço todos os números e sei que quanto mais dinheiro na minha conta, melhor fica. Vamos para a próxima crença. Dando para pagar minhas contas, eu já estou feliz. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não! Eu ganho para pagar minhas contas e ainda sobra muito dinheiro. Vamos para a próxima crença. Ter muito dinheiro não é tão importante. Veja agora a sua nova crença corrigida. Errado! Eu aceito ter toda abundância financeira. Veja a seguir a próxima crença. Dinheiro não dá em árvores. Veja como fica essa crença corrigida. O dinheiro é feito de papel, e papel todo mundo sabe que vem das árvores. Veja a seguir a próxima crença. Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ter que perder. Veja como fica essa crença corrigida. Não, tem dinheiro mais do que o suficiente para todas as pessoas que o aceitarem. Veja agora a próxima crença. Considerando meu passado, é muito difícil eu ficar rico. A seguir, sua nova crença corrigida. Errado! Meu passado não interessa para a minha riqueza presente e futura. Veja agora a próxima crença. Com essa crise, eu nunca vou ficar rico. A seguir, sua nova crença corrigida. Errado! A melhor chance de enriquecer é na crise. Veja agora a próxima crença. Eu não tive e não tenho boas oportunidades de ganhar dinheiro. A seguir, sua nova crença corrigida. Não! Todos os dias novas oportunidades de ganhar dinheiro surgem na minha frente. Vamos para a próxima crença. Difícil é ganhar dinheiro, mas gastar é muito fácil. Veja como fica essa crença corrigida. Errado. Todo dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Essa é a lei da fortuna entre os ricos. Vamos para a próxima crença. Dinheiro atrai muita inveja, por isso que eu não quero ter muito dinheiro. Veja como fica essa crença corrigida. Não! Dinheiro atrai mais dinheiro e eu adoro isso. Vamos para a próxima crença. O único jeito de ganhar dinheiro é se matar de trabalhar ou vender drogas. Veja como fica essa crença corrigida. Errado? Existem várias formas de se ganhar dinheiro honestamente. Basta pesquisar e colocar em prática. Bom pessoal, acabamos agora a segunda parte do conteúdo gratuito e amanhã teremos a terceira parte do conteúdo do projeto Ativação da Prosperidade. Te vejo amanhã no mesmo horário, às 8 e 30 da manhã.